Às vezes, quando a gente está trabalhando em cima de um programa, esse programa pode começar a ficar bastante grande, bastante sofisticado. Okay? E, aí, quando você... e aí você já declarou um milhão de variáveis ali no seu programa, você, às vezes, né, você esqueceu que você já declarou uma variável que tem o valor, um valor de uma constante importante. Por exemplo, aqui na tela vocês estão vendo duas constantes que eu considero bastante importante, que são π e E, o número de Euler, ok? É, e você já declarou isso daí, e aí, de repente, você dá uma vacilada e muda o valor dessa, dessa constante no meio da programação. E aí? Né? Para evitar esse tipo de coisa, o FORTRAN tem um atributo que você dá a uma, a uma variável, que é o atributo PARAMETER. O atributo PARAMETER... Ele, ele diz, ele diz para o compilador que essa variável aqui vai ter esse valor, e, não pode, e, o valor dessa, e esse valor não pode ser modificado ao longo do programa. Ou seja, né, se eu pegar e tentar modificar isso daqui, eu vou ter um erro que a gente vai ver. Okay? Então, no caso aqui π... Isso aqui é o que a gente chama de inicialização de, de, de, é, da, da variável na declaração, okay? Nota que ele, ele aceita funções e operações matemáticas, uh, ele aceita funções e operações matemáticas, está certo? É, e ele é muito útil para a gente não modificar esses valores por acidente durante a nossa programação. Vamos ver como é que isso aí funciona, Ok? Se eu pegar agora e imprimir os valores de π e E, eu vejo que eu tenho π aqui, né? o valor clássico, 3, 14, 15, 9, 2, blá, blá, e o valor de E, que é 2, 7, 1, 8, 2, 8, e por aí vai, ok? Nota que aqui eu estou usando precisão simples, vai haver desvios aqui no final, como vocês já perceberam com outros números ali. Ok? <cười> Depois a gente vai aprender a tratar com isso. Agora, se eu tentar modificar o valor de uma variável com o atributo parâmetro, você eu vou obter um erro, tá? Basicamente, eu posso pegar, descomentar essa linha e falar que pi recebe o valor de E. E quando eu tento rodar, ele me dá um erro. Tem esse númerozinho aqui, logo embaixo do π, e, e aí é aqui que a gente vai ver que tem um erro. Erro. A constante nomeada π. Na... Não, a π é uma, é uma constante, é uma constante nomeada na no contexto de definição de variáveis. Ok? E aí ele bota aqui assignment, que é a atribuição, ou seja, né, você tentou atribuir um valor diferente do que a constante tem. Então, paradoxalmente, por mais que π uh, e E sejam variáveis, elas são constantes. Okay? Mas são constantes por quê? Porque eu dei o atributo parameter. Se eu tirar esse atributo parameter aqui e rodar de novo, opa, é, e rodar ele de novo, Nota que eu não tenho problema nenhum de erro agora. Posso até posso até pegar e mandar imprimir pi novamente. Mandar imprimir pi novamente e você vê que agora ele tem o valor de o valor de e do jeito que eu, que eu fiz. Por quê? Porque eu tirei o atributo Parameter. ok? no que eu faço isso e rodo de novo eu obtenho meu erro tá? É... no próximo vídeo a gente vai falar sobre esse comando implicit none que é um comando bastante importante como boa prática de programação e vocês vão entender vocês vão entender por que disso no próximo, na nossa próxima videoaula